uma beleza seja muito bem-vindo aí a mais um super vídeo uma diquinha super especial tem que olhar aqui não posso olhar aqui é diquinha simples mas para deixar o seu pedal de embreagem bem macio manteiguinha se o carro for original se você achar que não tem necessidade que seu pedal já é macio não precisa fazer se for embreagem de cerâmica se bem que essas novas que tá saindo no mercado agora aí já é, já é mais macia, né? Mas se quiser deixar mais macia, se fizer no original vai parecer que é um acelerador. Sem sacanagem, fica muito legal. Tem dessa peça pra vender, não é caro, mas se você fizer você já economiza uma bela grana. Tá em torno aí de 100 reais, 90 tem lugar que tá 110 e tal, mas se você não fizer já dá pra economizar um dinheirinho legal, fechou? Então eu vou dar essa diquinha bem rapidinho para vocês. Eu acho que vai ser legal, vocês vão gostar. Fechou? Para quem tá chegando agora, um abraço, seja bem-vindo. Espero que o canal seja útil para vocês. O canal que é 100% ajuda para ajudar vocês aí a deixar o carrinho top. Fechou? É nós. Agora eu vou lá no carro, no, no BX preto, no Tião, mostrar qual que é o procedimento. Depois eu vou voltar para cá. Pra fazer a peça. Fechou? Aguarda aí. Então, aqui, pessoal, ó. Tá vendo aquela hastezinha que aciona a embreagem aqui, ó? Ó, eu cortei, ó. Tá vendo? Ó? Cortei ele, ó. O pedaço dele, ó. Tá vendo? Tem essa solda aqui, porque ele já tinha sido adaptado quando era o, o câmbio 4 marchas. Então, eu só vou, como eu só vou usar isso aqui, isso aqui eu vou descartar. Vou aproveitar que isso aqui já tá cromadinho Depois esse aqui já tá cromadinho Então aqui ó Levando em consideração Não sei se eu vou conseguir pegar um ângulo legal aqui bicho. Ó Aqui vai estar tá o cabo de embreagem, certo? Ó Ele vai vir aqui ó Vamos levar em consideração Que ele tá de ponta cabeça Ele vai vir aqui, certo? Então essa coisinha aqui ó Pode vir até aqui ó Olha o tanto que ele vai aumentar lá, tá vendo? Então eu tiro essa medida E vou fazer outra haste É... Nessa medida Então consequentemente essa coisa aqui vai ficar bem maior Então o pedal fica muito mais macio Fechou? Deu pra entender legal? Então, agora eu vou voltar lá na parte da... Da oficina onde eu faço lá Vocês vão ver eu fazendo Vai ficar top Aí então pessoal ó. Lá Vai ter que dar 16 centímetros Desse corte até essa ponta Eu medi lá, certo? Então o que eu vou fazer? Peguei essa chapa aqui, que eu tinha aqui Jogada Ela é do ferro velho É inox, tá? E eu vou aproveitar esses furinhos Pra quê só para dar um charme, vocês vão entender depois só para dar um... uma frescurinha, para ficar bonitinho, entendeu? então aqui ó, coloco aqui na base, certo? aí eu vou colocar essa coisinha aqui ó ó e ela vai ter que dar 16 centímetros até aqui ó mais ou menos aqui, certo? Cato o nosso super querido canetão E venho e marco ó. Deu para pegar? Deu para pegar a intenção? Olha lá, vou fazer outra haste ó. Depois eu pego Soldo aqui já era, tá pronto. Agora eu vou cortar aqui bonitinho. Só cortar, pá, pá, pá, lindo. Segura aí. Aí pessoal, cortei, hein? Ó. Tive que ir ali na Na máquina de laser ali, ó. Digitei e cortei a laser. Deixa eu mostrar a máquina de laser. Ó, a máquina de laser. É. Cortei bonitinho. Agora a intenção é soldar aqui, certo? Deixa eu ver se tá mostrando legal. Ó. Soldar aqui. Super importante, hein? Chanfrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, esse aqui, ó. É mais grosso que, esse, que o original. Tá vendo a diferença, ó? Vai ficar bem forte. Ó. Chanfra aqui, ó, na pontinha. Por quê? A solda, na hora que você soldar aqui, ela vai preencher isso. Você dá um acabamento. Vai preencher isso. Você dá um acabamento. Parece que não tem solda aqui. Entendeu? Então, essa é a pegada. Porque se você não chanfrar, você deixar dois cantos vivos. Ó. Imagina você soldar aqui, ó. Ele não vai pegar nada de solda. Na hora que você der o acabamento, vai ficar só um fiozinho de solda. Entendeu? Então por isso que é importante o chanfradinho aqui, ó. Deve ficar bastante soldo ali ainda. E depois acho que ainda vou fazer um reforcinho aqui atrás, aqui, ó, só para desencargo de consciência. Eu nunca fiz o reforço no carro da Juliana, tal, tá até hoje. Mas aqui eu vou fazer um reforcinho só para dizer que fez. Fechou? É nós. aí Vou soldar ali. Aí pessoal, soldado, hein? Ó. Soldei aqui. Fiz um reforcinho atrás, ó. Tá vendo, ó? Só para desencargo de consciência. Agora eu vou dar o um acabamento. Só para vocês verem como é que vai ficar. Fechou? Vai segurando aí, hein? E aí? Gangue do mal. Gangue do mal. Deixa eu arrumar a câmera aqui Para me mostrar minha carinha linda. Ó. Tô com visita aqui hoje, hein? Agora. Calma aí, deixa eu arrumar aqui, olha lá Memes e papes Para quem perguntou no outro vídeo Quem é que é o velho que dá uma coçadinha no saco Olha lá aí, ó. Meu pai Então, ó, Você lembra como é que... Deixa eu levantar mais aqui para mostrar meu rosto bem bonitinho Aí, ó. Ficou preto, hein? Você lembra como é que era a peça, né? Ó, Dá para acreditar que foi feito aqui? É é? E aí? A parte de trás eu não dei tanto talento, não. Ó, que não vai aparecer, se lasque. Mas olha a parte da frente. É? Se eu falasse pra qualquer um que essa peça aqui, ó, comprei importada da gringa, né? Que nem os caras gostam de falar. Né, amor? Comprei da gringa. Todo mundo ia acreditar, filho. Mas não tá aqui, ó. Em meia hora eu fiz. Não gastei nada. Se você não tem aí pra fazer, você vai gastar, né? Porque você vai ter que ir no ferro velho comprar. Mas eu não gastei porque eu já tinha. Ó. Quem tem um desse? Olha se os furinhos não dê um charme. Quem tem um desse no carro? Fala pra mim. Só eu e vocês que for, for... Eu não posso olhar aqui, bicho. Eu tenho que olhar aqui, ó. Né? Então é isso. Esse canal é único e exclusivamente pra isso. Para incentivar, não é para incentivar, falar: vai ser o carro, é de ser o quê? Não, para mostrar que dá para fazer. Simples de fazer. Fechou? Gostaram do vídeo? Vou postar uma fotinha lá no meu Instagram agora, que os caras vão ficar doidos. Se você ainda não me segue, vai lá, em Bidu Garage. E o seu amor? Judiva. A Ju tá pintando o cabelo ali no banheiro. Então é nóis. Fechou, pessoal? Fica aí com essa dica super especial. Espero que tenha sido útil para vocês. Tchau! Eu não posso olhar aqui, tem que olhar aqui. É mais. Um abraço.